Bom, melhora para educação e tecnologia no para o Brasil. Eu penso várias coisas, mas principalmente a questão do acesso. Então, deixar universal não só o acesso à internet, enfim, as tecnologias, mas principalmente universalizar o acesso à aprendizagem. A gente conhece muitas formas de flexibilizar a aprendizagem por meio da tecnologia. E eu acho que a gente tem que investir em trazer essas ferramentas para os professores, para as redes de ensino, enfim, para, para os municípios também.